Olá, hoje eu vou ensinar a gravar uma apresentação de PowerPoint usando o ScreenR. Bom, primeiramente devemos acessar o site www.prontscreenr.com. Feito isso, devemos fazer o login. No caso, eu farei o login usando o Facebook. Já logado no site, devemos clicar em Record. Espere carregar. Clique em Eu Aceito e Executar. Clique em Permitir e você verá que uma janela aparecerá na sua tela. Essa janela irá limitar onde a sua gravação será feita. Você pode aumentar ou diminuir e movê-la como quiser. Fazendo os ajustes corretos, você escolhe o microfone que você usa, clica no PowerPoint, e começa a gravação clicando na bolinha vermelha. A gravação começou, farei uma apresentação teste. Você pode passar os seus slides normalmente e ir narrando, conforme quiser. Ao terminar a apresentação, basta clicar em Done. Como você vê, no site a sua gravação aparecerá. Para publicar essa gravação, você deve clicar em Publish. Antes de clicar em Publish, você deve colocar uma descrição. Feito isso, clique em Publish. Espere carregar. Após a publicação, você pode escolher várias opções, como compartilhar, pegando a URL que é gerada, ou você pode publicar no YouTube, ou fazer o próprio download do vídeo em formato MP4. Bom, é isso e obrigado.